Olá a todos! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Você está procurando a felicidade? Você sabe o que é felicidade? Você acha que felicidade tem que ser algo desenvolvido sozinho ou em conjunto? Essas e outras questões eu vou responder no vídeo de hoje. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha, esse é o canal Vidas Incríveis, e seja muito bem-vindo! Agora, felicidade, para quem não sabe no dicionário, é o estado de estar feliz, de estar contente, satisfeito ou realizado com alguma coisa. E a felicidade, no meu ponto de vista, ela pode ocorrer na nossa vida de diversas formas, seja nós sozinhos ou em grupo, ao conquistar alguma coisa, seja pequena ou grande. A felicidade está em todos os lugares, mas, principalmente, ela está com a gente, está dentro da gente. Se nós não formos felizes nós mesmos, como é que você espera transmitir a sua felicidade para outras pessoas? É simples, você não vai transmitir a sua felicidade para outras pessoas, porque você não vai estar satisfeito com você mesmo, você não vai se sentir que você tem o seu sucesso, o seu êxito, a sua conquista, o seu alcance. Então a felicidade é uma jornada muito longa, ela é uma jornada que tem muitas, muitos altos e baixos. Haverão momentos que, a gente, que nós estamos mais felizes? Sim, há momentos que estamos mais felizes, há outros que não estamos tão felizes. Porém, a felicidade é um conjunto de fatores que depende muito do nosso estado emocional, do que a gente está vivendo, é, do que a gente quer viver e do que procuramos, o que queremos para o nosso futuro. Então, essa jornada não é uma jornada que você vai começar e logo, logo você vai ter resultado ao obter essa felicidade. Às vezes você pode obter isso mais rápido? Pode, mas às vezes não vai ser tão rápido. Então, em primeiro lugar, para você ser feliz, você tem que estar bem com você mesmo. E você está bem com você mesmo? Essa pergunta que eu te faço... Para, analisa e veja um pouquinho. Você pensou um pouco a respeito disso? Então, se você não estiver bem com você mesmo, dificilmente você vai conseguir atrair a felicidade. Porém, ela não é impossível de ser atraída. Mas tudo o que você fizer, faça com carinho, faça com amor, faça com dedicação. Assim você está dando pequenos passos que te levarão para a felicidade. A felicidade é, é um estado de momento também. Então pode ser que às vezes uma coisinha que você fez durante um, um dia da semana, seja 5 ou 10 minutos, te traga uma felicidade enorme. Às vezes não, às vezes você vai precisar de uma coisa um pouco maior, mas é difícil mensurar a felicidade, porque não é algo que é totalmente mensurável. É uma batalha contínua. Então, eu desenvolvo a minha felicidade da seguinte maneira. Fazendo esses vídeos, mostrando um pouco ao meu respeito, postando as frases que eu posto nas redes sociais. Para quem já me acompanha, é só seguir nas redes sociais que vocês vão encontrar as frases que eu posto todo dia. E eu vejo, eu posto, leio, releio. Às vezes eu pego num dia, eu volto lá no, no, no Instagram, lá Vidas Incríveis, e vejo frases para me motivar, para eu relembrar realmente quem eu sou, por que eu quero aquilo, como que eu vou me me tornar cada dia mais feliz e seguir adiante. Então, às vezes, nós temos que ver e rever algumas coisas, porque assim a gente aprende a ser mais feliz. Nós aprendemos a seguir adiante, a levar é, coisas boas para nossa vida, para a vida de outras pessoas. Então, a felicidade, no meu ponto de vista, é uma jornada longa, contínua, e que depende única e exclusivamente de nós. Não podemos colocar a felicidade na responsabilidade de outras pessoas. Não são outras pessoas que vão fazer a gente feliz. Podem fazer a gente feliz? Podem! Porém, não podemos deixar tudo a cargo delas. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, quando alguém te perguntar, você é feliz? Responda sinceramente. Sim, eu sou feliz. Ou não, eu não sou feliz. Porém, se você responder que não é feliz, procure descobrir o um motivo que, não... que a felicidade não está na sua vida. Procure resolver isso daí, porque isso é... Uma coisa que pode ser libertadora, pode ser uma coisa que vai te ajudar a alcançar o seu sucesso a longo prazo. Então, pense muito bem. Essa é a minha mensagem desse vídeo essa semana. Eu agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo. Ah, mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero falar uma coisinha pra vocês. A vocês que estão acompanhando o canal, Vidas Incríveis... Eu venho anunciar que em breve, mais precisamente esse mês de outubro, eu trarei algumas novidades um pouco fora do canal, então eu aguardo vocês, sigam no Instagram que lá vocês vão ter notícias mais atualizadas de quando sair essas novidades, mas no próximo vídeo eu já vou dar uma prévia do que vai ser essa novidade que eu vou trazer para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais dicas e novidades a respeito dos nossos próximos vídeos. Além disso, entre nas nossas redes sociais que se encontram aqui abaixo. Nas redes sociais eu publico um conteúdo exclusivo e pensado somente para você todos os dias. Um conteúdo pela manhã e um conteúdo no final da tarde. Uma última coisa que eu peço, dê um like no vídeo. E ajude o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, dividindo a história que eu passo para vocês do meu aprendizado, da minha vida, com outras pessoas, podendo solucionar os problemas delas de maneira mais fácil, mais simples e com menos desafio. Eu agradeço a sua ajuda, muito obrigado, aguardo você, até a próxima!